Adeus, mundo velho de dor. Muito bem, gente, estamos aqui de volta, né? É, estamos aqui de volta no canal do Professor Boina. Um abraço aí para você que está aí acompanhando o nosso canal, né? Não se esqueça, se inscreva e dê o seu like aí para nos ajudar, tá bom? Vamos falar um pouquinho do, da dupla Jair e Osana? É, exatamente, vamos falar primeiramente dele, né? Jair Pires da Silva, que fazia parte da dupla Jair e Osana nos anos 60, 70 e 80. É, vamos falar um pouquinho do cantor e compositor Jair Pires. Ele é mais conhecido no Brasil como Jair Pires, mesmo depois da sua morte, né? O pessoal não esquece. Nome, Jair Pires da Silva, data de nascimento... Dia 6 do 12 de 1937 é, Teve início de carreira dia 2 de abril de 1956 E se estivesse vivo hoje estaria com 84 anos né? É, 84 anos, peraí, isso aqui para 17, 18, 19, 20 é, 83 anos é. Estaria com 83 anos hoje é, Cantor, compositor e... Um ótimo compositor, um ótimo cantor da, do meio evangélico, né? Compôs aí várias músicas no meio evangélico que vai ficar na história, vai ficar para sempre é, na cabeça do povo, né? Alma cansada, é, quem são aqueles e muitas outras músicas. Este homem era um gênio totalmente, não sem palavras, né? Sem palavras, eu cheguei a conhecer ele em Ribeirão Preto, nos anos 90, quando ele veio aqui em Ribeirão Preto. Era um gênio tremendo, tinha músicas maravilhosas, composições espetaculares, né? É uma pena que tinha um gênio um pouquinho forte, né? é Muita gente é, não gostava muito é, daquele gênio forte dele. Mas tudo bem, né? é Tá tudo bem, né? Isso aí é do ser humano mesmo. Vamos falar um pouquinho dela, então? É que faz dupla é, com o Jair Pires? Então vamos lá, vamos falar de Osana Paixão. Muito bem, é, muito bem, então vamos lá. Osana Paixão, é, companheira aí do cantor Jair Pires, é, nasceu exatamente no dia 18 de outubro de 1934. Osana, que fazia parte da dupla Jair e Osana, é, que gravou vários discos na década de 60, 70, junto com o Jair Pires. É, também formou a primeira dupla evangélica do Brasil. Um dos maiores sucessos foram os hinos Alma Cansada, Canta Meu Povo, Madeiro Lavrado, Quem São Aqueles, Poder do Alto, Eu Tenho Um Amigo. É, entre outros discos, neste período em que gravaram juntos, Deus operou grandemente, salvando muitas almas ao longo desse tempo. É, até a separação da dupla... É, que houve o divórcio de Jair e Osana é, nos anos 80. Vamos falar mais deste assunto na, na sequência, né? É, vamos falar um pouquinho aí da dupla da carreira e de quantos discos foram gravados na sequência da carreira da dupla Jair e Osana. Muito bem, gente. Sem perca de tempo, vamos prosseguindo, né? É, falando aí mais um pouquinho da dupla Jair e Osana, esta dupla foi um grande sucesso dos anos 60 1956 começaram a gravar a, é, gravaram o primeiro disco, né? 56 para 57 o título Alma Cansada Alma Cansada é um, uma das músicas evangélicas mais conhecidas na América do Sul e talvez numa parte do mundo já foi regravada por vários e vários cantores ah, e só é uma coisa, né? É uma autoria do próprio cantor Jair Pires. Alma Cansada foi gravado em, de primeira mão em 1957 pela gravadora Louvores do Coração, pela dupla Jair e Osana. Depois disso disparou, né? É, depois disso disparou, já foi regravado várias vezes durante os, esses anos é, e a carreira desse se despontou, né? É, depois de alma cansada veio, veio vários discos veio vários sucessos quem são aqueles é, e muitos outros né? É, fica meio difícil de lembrar que Jair Pires tinha muitas composições muitas músicas que ficaram conhecidas no Brasil todo é, de 56 a 1982 a dupla gravou 74 LP juntos foram praticamente vários discos é, por vários anos, e na época, pela, pelo histórico que temos, é, eles tinham contrato com várias gravadoras, né? Era uma época que não tinha divulgação de música evangélica, não tinha divulgação em rádios, televisão e outras coisas mais. Mas assim mesmo faziam um sucesso. Passaram pelas melhores, pelas, pelas maiores gravadoras do país que gravavam evangélico na época, inclusive a própria gravadora Califórnia, que gravou O Milionário José Rico e outros, outros sucessos é, lá no mundo. Eles passaram. Califórnia, Louvores do Coração, Doce e Harmonia, é, é, Gravadora Califórnia, já falei, né? É, o Recanto dos Evangélicos e outras, muitas outras, né? É de 56 a 1982, 83, não, eu, eu não, não sei bem a data que eles pararam, né? Eu não tenho bem a informação da data que eles pararam, mas foi, acho que foi em 82, né? É, eles gravaram 74 discos, principalmente na gravadora Bandeira Branca do Rio de Janeiro. É, na gravadora Califórnia, gravaram um punhado, Louvores do, do Coração também, um punhado. Eles gravavam, gravavam uma base de 2 a 3 discos por ano. Pra vocês fazerem uma ideia era tanto sucesso na época que você é, sabe que naquela época é, valia uma fortuna a gravação do disco que não era qualquer pessoa que gravava e, e era em estúdio, né, profissional mesmo, não era de fundo de quintal igual é hoje mas assim mesmo o sucesso era grande, F é, gravaram muitos discos junto é, já no, no finalzinho da década de 70, misteriosamente, né, alguma coisa já estava acontecendo porque em 1977 a gravadora Bandeira Branca lança aí o primeiro disco solo do cantor Jair Pires na época, é, isso já sinalizava é, uma futura separação da dupla, né? Estavam testando como é que ia sair, é, se ia se despontar ou não. Em 1977 gravou o primeiro disco é, solo, depois é, continuou, acho que gravou mais em 78, 79, é, 80. 81, 81 para 82 foi o último disco da dupla é, Mas em 80 ele gravou mais um disco solo é, Provavelmente já testando como é que se, se sairia né, Se seguisse carreira solo E em 82 finalmente a dupla se separava Com 74 LPs gravados Muito sucesso pelo país afora E enfim se despedir aí uma das maiores duplas evangélicas que teve nesse país dos anos deus dos anos 60 até os anos 80. Mas ficava marcado nesse trabalho, né? É, ficava mais marcado pois as músicas foram regravadas várias vezes, inclusive pelo cantor na sua carreira solo. Em 1985 ele resolve voltar na sua carreira solo, apenas gravando um dos maiores sucessos que ele teve em carreira de todos os tempos com o título O Homem Rico, ganhou, inclusive, é, premiação de um milhão de cópias vendidas naquela época, e olha que em 85 não tinha divulgação alguma, né? Só existia uma rádio aqui no país que, que, que divulgava e não, e não tocava todas as músicas evangélicas do país, é, chamada Rádio Marumbi, lá, é, lá de Curitiba, né? É do, do cantor, né? o saudoso cantor Matheus Jensen. Em 1985 ele gravou esse disco e estourou praticamente aí no Brasil todo. Vendeu um milhão de cópias na época e até hoje se vende, até hoje é produzido, hoje em CD, é claro, né? E hoje, até hoje se vende no Brasil inteiro. É, o, depois saiu o Homem Rico 2, lançou aí uma, uma segunda continuação desse trabalho. E depois vieram vários, né? Vieram vários, baseadamente aí mais questão de 20 a, a, a 25 cds né é muitos sucessos ainda em carreira solo é os primeiros é praticamente que eu, eu acho que seria teste né é para carreira solo saiu em 77 o outro em 1980 sangue protetor e é, eu não, é, plantando amor coisa linda demais né infelizmente não houve divulgação é né, o suficiente não é todo, todas as partes do país que conhece esse trabalho até hoje. Gravadora de Rio de Janeiro é, não, tem, não tinha tanta força até hoje, né? Está lá, né? mas a distribuição é pequena. É, mas depois vieram um sucessos da década de 80. É, como eu sei, o título eu sei, é, que também foi um grande sucesso da carreira de Jair Pires. Quem são aqueles? Ele regravou sozinho também, foi muito sucesso. É, e outros mais, né? Gravado... Pela gravadora da cantora Mara Lima Mais tarde Bate Coração Que arrebentou no país inteiro Na voz de Shirley Carvalhais Depois ele mesmo fez o próprio disco né? Bate Coração é, Por uma pequena gravadora do Rio de Janeiro Infelizmente é, devido à fraca divulgação Com ele mesmo não, nem, quase ninguém conhece esse disco Mas um grande sucesso é, Tanto como dupla Como cantor solo e também, né, é, também antes, eu, te, eu esqueci até de, de mencionar, né, assim que ele, ele separou da Usana, em 1981, ele fez, acho que dois ou três discos, baseadamente dois ou três discos, com o irmão, formando uma dupla chamada Os Galileus, lá no Rio de Janeiro, né, não teve divulgação praticamente, não sei porquê, não, não, quase ninguém conhece no país todo, né, Os Galileus... É, ele gravou três discos né com o irmão de sangue dele mesmo mas não teve divulgação quase é, parece que naquela época né, ele tinha alguma cisma de no, é, a carreira solo não dá muito certo mas foi um estouro né foi um estouro nós perdemos aí o cantor Jair Pires em 2009 é, já estava aí com uma certa idade hoje se fosse vivo é, baseadamente teria aí os seus 83 para 84 anos alguma coisa assim, e a cantora Usana, né? A cantora Usana, infelizmente também, é, depois é, do falecimento do Jair Pires, ela reaparece morando lá no Espírito Santo, né? que ela ficou afastada da mídia esse tempo todo misteriosamente, nunca foi revelado o porquê, o fim da dupla, e também é, ela nunca falou, nunca, nunca falou para as redes sociais, não, nunca deu uma explicação sobre isso. Mas cantou também, né? Entrou nas redes sociais por um tempo, mas partiu para Jesus faz pouco tempo, né? Então, a nossa homenagem à dupla Jair e Osana, que prestou um maravilhoso serviço para o reino dos céus aqui no Brasil. E também, né? Em especial ao cantor Jair Pires da Silva, cantor e pastor e compositor que marcou o seu nome na história da música evangélica desse país. É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado um pouquinho aí do nosso relatório sobre a carreira de Jair e Osana, do pastor Jair Pires da Silva, um grande homem de Deus que se foi, está morando nos braços do Papai do Céu. E logo, logo nós estaremos lá também. Um abraço a todos, um forte abraço e... Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Forte abraço!